A ouvidoria setorial da agência ela começou em 2000, né, em março de 2000, com a criação de uma central de atendimento, então foi uma das um dos primeiros call centers dos órgãos públicos e com a função de atender demandas consumeristas, né, dos consumidores de energia elétrica, então praticamente logo no início da, do funcionamento da agência nós já contávamos com esse serviço. Né? e não, não bastava apenas ter uma central para recepcionar essas reclamações, as solicitações, as dúvidas dos consumidores. A gente precisava também de uma retaguarda. Eu cheguei na sequência, né? eu cheguei em 2001, e já existiu um sistema computacional e é interessante lembrar que ele foi customizado, ele foi desenhado pela FUSP, que é uma fundação vinculada à Universidade de São Paulo, então o sistema é que hoje a gente aproveita o workflow que ele foi previsto lá do passado até hoje, então o um sistema computacional que ele já nasceu funcionando 100% na internet, então o sistema de ouvidoria da ANEL, ele nasceu sem papel, tínhamos uma central de teleatendimento, então a gente já contava com essa estrutura. E eu diria que essa estrutura foi a salvação nossa, da agência, na época, quando logo em 2001 veio o racionamento de energia elétrica, né? A título de exemplo, nós recebemos na ordem aí de 50 mil, 40, 50 mil contatos mês nessa central e quando iniciou o racionamento, a gente teve um salto na ordem de 400 mil ligações para agência de cidadãos, de consumidores, com dúvida em relação a como seria, né? Como seria o racionamento, como seria é, a questão das multas, né? Então é, foi aí uma, uma experiência interessante, né? eu cheguei neste momento na ouvidoria, né? é, meados aí no segundo semestre de 2001 e foi contratado inclusive um serviço adicional de, de teleatendimento, a gente teve que triplicar praticamente a, a, qualidade, a, a capacidade aí de atendimento por meio de um contrato. Então, assim, o, o que é rico né, de, de todo esse processo é que a gente já nasceu inovando, né? a gente já nasceu com um sistema 100% integrado na web. Na sequência, né, no decorrer dos anos, a gente evoluiu muito, eu já fazendo parte desse time com muito orgulho, na área de tecnologia, propriamente dito, a gente aprimorou esse sistema. Nós relicitamos a, a central de teleatendimento já com toda a integração tecnológica, o que chama de Computer Telephone integration, né, integration, que é a integração da plataforma computacional do teleatendimento com o nosso sistema de retaguarda. E em 2007 tivemos uma inovação também, talvez um, um dos primeiros órgãos públicos a ter um chat, um sistema de atendimento online. Então, assim, a partir daí, a gente só, só evoluiu hoje, obviamente, com o avanço tecnológico. Nós temos muito mais recursos, nós temos o chatbot, nós temos uma retaguarda que trata as questões meritórias, então é, talvez a ANEL seja a única agência por, por atuar num contexto de monopólio natural que trata todos os casos concretos que chegam até a agência, então se ele não foi, um caso que não foi solucionado nesses canais de primeiro nível, seja no atendimento, seja num, num chat, né, no atendimento eletrônico, via formulário, é, a gente trata na retaguarda técnica e responde individualmente todas as essas comunicações que nós recebemos, esses contatos de consumidores. Eu cheguei no, no momento do racionamento, né? no segundo semestre de 2001, nós já tính, a agência já tinha um sistema de atendimento estruturado e eu cheguei com a missão de aprimorar esse atendimento. Né? Mas o que eu vi, uma agência muito focada, muito disposta, né? um, um grupo aí que estava interessado em estruturar a agência e já chega com esse grande desafio. E uma agência muito integrada, eu acho que prevalecia muito o sentimento de pertencimento, a relação de confiança. Eu tenho um orgulho muito grande de ter participado da implantação de quase todas as agências estaduais conveniadas. Né? Das 11 agências que a SMA tem contrato de metas, salvo engano, eu implantei oito agências né, desde 2001, né, no, nos anos subsequentes, e eu acho que essa atuação descentralizada ela é muito importante, né, tanto com a plataforma já para isso, né, um sistema online com repositório textual, textos de apoio, né, é, modelos para que todos os consumidores do Brasil sejam tratados de forma adequada, isonômica, independente de onde ele estiver. Esse mundo virtual ele é muito eficiente, muito importante. Também, mas a gente precisa agora achar um equilíbrio para trabalhar de forma híbrida para a gente nunca perder de vista o sentimento de pertencimento é, relação de confiança e intimidade né com os nossos não só colegas amigos de trabalho para a gente conseguir vencer aí todos esses desafios